É, cadê? onde que eu me esqueça de novo, que eu já pensei em te falar duas vezes. É, cadê? onde que eu me esqueça de novo, que eu já pensei em te falar duas vezes. Aqui, essa mão. Sem forças parasitas. Deixa aí. A gente apoia aqui. Deixa aí. Que é o braço vai, mas porque a cintura escapular vai e o braço acompanha. Não tem problema se ele ficar aqui. É essa mão aqui atrás. É, não deixa ela segurar. Deixa, deixa ela soltar. Vai a cintura escapular e gira. Aí, isso aí. Agora vamos para terceira parte da perna. Vai perna direita. Sete. Oito. E um. Flash subiu. Agora vai subir para a direita. Pro o teto, não para trás. Aí, e volta do mesmo jeito que da outra vez. Sentou. E aí, volta. E o outro lado. Isso.